Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda E hoje eu quero falar com vocês sobre, agora sim, <risos> Nubank Ultravioleta Chegou, chegando aí o Nubank Ultravioleta, vamos deixar ele aqui assim Porque é atrás que mostra o nome Mastercard Black e também Ultravioleta E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Brincadeiras à parte, nós vamos falar do Nubank Ultravioleta e também do Nubank Gold, Nubank Platinum, né? Vamos entender um pouquinho sobre esses cartões do NU, né? Mas de antemão, eu estava curioso para saber como que vinha né, a caixinha do Ultravioleta. Aparentemente, vamos falar a verdade, né? É uma caixinha bonitinha, diferente de como chega o cartão Platinum e Gold, né? Mas, na verdade, também, o que, que eu faria com esta caixinha? Depois que o cartão já foi retirado daqui, né? Não tem nada a ser feito na caixinha. Ó, eu vou abrir para vocês verem. Ó, a caixinha de papelão. Aqui dentro, você abre... É, teoricamente, deveria vir uma lanterninha aqui. Você viu que tem uma caixinha escondida aqui atrás? Ó? Eles não colocaram mais a lanterninha aqui. né? E aqui dentro, o material da caixinha. Então, teoricamente, você não vai fazer nada com isso aqui, vai jogar fora, e o símbolo nessa marca ultravioleta, como se fosse um metal escrito aqui, que aparentemente é isso que o Nubank é, quis demonstrar para com seus clientes, bem, vou deixar aqui assim, dentro da caixinha veio esses é, adesivos, né? e aí no adesivo você pode fazer o que você quiser, por exemplo, tirar o, igual eu fiz lá, coloquei no cartão ultravioleta, você pode também no carnaval colocar aqui assim, ultravioleta... Quem ama o Nubank pode pôr o Nubank positivo rosto, também assim, né? Só é possível se alguém se, ó, só é possível até alguém conseguir o seu nu, e aí você pode brincar, adesivar onde você quiser com os seus adereços, né? Então tá aqui o material do Nubank com é, o cartão ultravioleta. Como nós vamos focar no Ultravioleta, eu acho que vou deixar aqui escrito Ultravioleta aqui também, na frente, né? Fica legal nela ultravioleta, para vocês terem aí acesso, tá? E o cartão, gente, deixa eu apresentar para vocês o cartão logicamente. É, o cartão, ele vem nesse metal, pode ver, ó, ele é de metal, o plástico, você observa, ó, viu a diferença, ó? ó, ó, viu, ó, tá, ó, então você observa a diferença do roxo, né, esse roxo do, do cartão gold ou do Platinum e o metal do Nubank, né? O cartão Gold atrás, ele vem lá, o telefone Brasil, fora do Brasil, o Mastercard Gold escrito aqui atrás, seu nome na frente, aqui, aqui vem escrito o seu nome e logo atrás o número do cartão, código de segurança, aqui vem escrito o nome na frente, Nubank, né, o Nu, só o símbolo do Nu, o cartão Mastercard, o símbolo do Mastercard Black, Ultravioleta e o contactless, tá? Então é isso que, que faz com que o cartão do Nubank seja diferente. O cartão do Nubank metal, ele pesa 12 gramas, tá? Só para você entender isso. E para solicitar o cartão, você vai entrar no site do Nubank, na fila de espera, e, e o Nubank vai entrar em contato com você, te dando uma liberação no aplicativo. A outra forma também é o um limite maior que 5 mil reais, tá? Tendo um limite maior que 5 mil reais, eles estão aprovando o Nubank Ultravioleta também, tá? Vamos conhecer um pouquinho do Ultravioleta para que você saiba se vale a pena ou não Para você, a diferença dele para o Platinum e Gold. Lá no nosso blog, altarendablog.com.br, é, tem essa matéria aí, que fala sobre o Nubank Ultravioleta e também os demais cartões, caso assim você ache interessante para você aí junto ao nosso blog, AltarendaBlog.com.br, tá certo? Bem, vamos lá. O Nubank Ultravioleta, por ser um cartão diferente do mercado, né, no caso dos seus cartões que ele tem atual, que é um Gold e um Platinum, esse Black do Nubank ele tem um diferencial, que é 1% de cashback em todas as suas compras, e quanto mais tempo o dinheiro ficar parado na conta do Nubank, do cashback que você ganha, ele pode chegar até 200% do CDI. Então esse é um diferencial que o cartão tem, que é plausível aí realmente a um cartão top perante ao cashback que ele te dá, desde que você mantenha o dinheiro parado na conta do Nubank, certo? Se você receber o cashback e tirar, ele é um cartão normal de 1% de cashback, como qualquer outro cartão que te dá 1% ou mais aqui no país. tá? A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$ 49,00 e ele isenta através de gastos mensais ou investimentos. Se você gastar R$ 5.000,00 por mês, todo mês R$ 5.000,00, no fechamento da fatura encontrou que gastou R$ 5.000,00, você ganha então a anuidade grátis naquele mês. No entanto, naquele mês que você não gastar os R$ 5.000,00 na fatura, né, não é gastar R$ 5.000,00 em 12 parcelas de R$ 1.000,00. A fatura precisa estar fechada em R$ 5.000 no mês, tá ok? Ou, se você investir R$ reais, você isenta a anuidade enquanto o investimento estiver com o Nubank, no Invest ou no aplicativo do Nubank. Recentemente, o Nubank liberou cartão adicional para contratação, então você pode solicitar cartões adicionais no seu aplicativo do Nubank. Isso é uma vantagem, pois quem tem o Black do Nubank tem acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Então, quem tem o cartão físico em mãos, consegue acessar a sala VIP da Mastercard Black, tanto o titular quanto os adicionais. Antes, somente o titular do Nubank poderia acessar, o acompanhante não tinha como entrar. Agora, com a liberação do adicional, os adicionais podem acessar é, a sala VIP da Mastercard Black com o cartão do Nubank também. Tá? Então, titular e adicionais entram grátis. Nas duas salas, Mastercard Black 1 e a 2 Express. Você também pode é, transferir, fazer o cashback virar, por exemplo, milhas na Smiles, tá? Então o Nubank, praticamente o Nubank compra é, as milhas, né, no caso, e pelo valor é, de R$33,00, é, é como se o milheiro custasse 33 reais, né, para o Nubank na transferência. Só que você sabe que com o dinheiro você compra milhas mais barato, né? Então, por exemplo, R$17,50 é uma promoção bonificada, é uma transferência bonificada por R$15,00. Então, não é legal, não é barato você fazer essa transferência de, milha, de pontos, no caso, dinheiro, por milhas do, do Smiles com o Nubank. O ideal é você pegar o cashback, esperar uma promoção, com dinheiro do cashback, comprar as milhas mais barato por R$17,50. Tá? Então, essa é a mais vantagem que você transferir no Nubank para a Smile. E todos os benefícios que o Mastercard Black tem, que eu já vou falar para vocês no final. Tá? Já o Mastercard Gold e Platinum do Nubank, ele não tem anuidade nenhuma, não tem é, um plano mensal de gastar tá, para não pagar anuidade, não tem anuidade. Então, o Gold e Platinum não tem anuidade, mas também não te dá o cashback como acontece com esse Black. Tá? Por não ter anuidade e não ter benefícios, ou seja, a única forma de você ganhar alguma coisa com o cartão do Nubank, Gold e Platinum, Seria você usando nas plataformas de cashback, de pontos, milhas Usando e pagando o cartão do Bank o Gold Platinum E assim, pelo menos, você ganharia as milhas bonificadas Ou o cashback bonificado usando o cartão Gold Platinum Para que você entenda um pouco melhor, seria mais ou menos você usar O cartão Gold Platinum no shopping da Latam E uma promoção, por exemplo, você compra pelo shopping da Latam Nas americanas, um exemplo né? E lá está pagando dois reais é um ponto então, lá está pagando duas milhas a cada real gasto, por exemplo. Né? Dois pontos a cada real gasto. Então, você teria essa oportunidade de ganhar pontos ou milhas usando o cartão Gold e Platinum no shopping específico do programa. No entanto, quem já tem um cartão, por exemplo, esse Ultravioleta, ele ganharia duas vezes. Né? Ele ganharia o cashback do próprio cartão, 1%, e ganharia os pontos ou milhas daquele outro programa. Né? Então, quem tem um cartão melhor, ganha mais. Quem tem um cartão que não é tão bom acabou ganhando aquela promoção atual, tá certo? Bem, e quais são os benefícios do Gold, Platinum e Black pela bandeira Mastercard Black? Vamos a eles então. Só para você ter uma noção, veja os benefícios do Mastercard Gold. Eu vou colocar aqui na tela os benefícios do Gold, em seguida o Platinum e o Black tudo juntos, para vocês verem a diferença e a discrepância de benefícios que tem de um cartão para o outro. Começando pelo Gold, veja. Surpreenda Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, garantia estendida original, global service. Esses são alguns... Do benefício do Mastercard Gold. Já o Mastercard Platinum, você teria Seguro de Viagem, Concierge, Seguro de Automóveis, Travel Rewards, Priceless Cities, Global Service e Surpreenda Mastercard. Você observa que o Platinum é mais voltado para o nível de viagens, né? Já o Mastercard Black, você teria Sala VIP Lounge Key, todos os acessos são pagos, 32 dólares por acesso. Sala VIP Guarulhos de Graça para o titular e os adicionais. Seguro de Viagem, Global Service, Seguro de Automóveis. Cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, priceless cities, travel rewards, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixa de eletrônicos, surpreenda a Mastercard. Estes são alguns dos benefícios do Mastercard Black Ultravioleta que o Nubank tem também. Então, tá aí para vocês o diferencial dos três cartões: o Gold, o Plástico e o Black. E aí vale o um entendimento. seguinte. Qual deles é o melhor para mim? Aquele que preenche aquilo que você busca. Se você busca viagens internacionais, mais benefícios, Mastercard Black é para você. Não viaja nada, tipo em casa o tempo todo, só gasto de vez em quando. O Gold é o melhor para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Graça Pimenta, um grande abraço. Carvalho Pinto, um grande abraço.